Para mais um vídeo de hoje pessoal Estamos aqui gente Para mostrar como ganhar o código do livro E tô de uma camisa gratuita aqui gente nesse jogo E eu não faço a menor ideia como se joga E esse daqui Esse jogo foi tão demorado para achar Que eu vou ter que deixar na descrição Mas então povo é Eu não sei como se joga isso Eu acho que é pra pisar aqui Não uh, uau. Um... Ai, não, não, não. Gente, tem um monte de gente aqui em cima Mas eu não entendi Deixa eu ver mais pra cá eu não... Credo A live Live Um, M T F P Y eu tô meio E aí, tá mexendo As letras E o que que eu fra... Oi, mexeu o Aí, gente, fica olhando Vai dar um trabalhinho, vai. língua. Vai dar um... Viu? Trabalhinho. Aí você já ganhou Gente, então, você só entra mesmo no jogo. Eu não vou mostrar lá no jogo. Então, aqui eu ganhei Pera aí. Tá em chapéus. Eu vou colocar isso também aqui com uma calça preta. Gente do céu essa calça, ah, com essa, não Com essa calça aqui Aqui, essa calça Cadê aquela calça Gente, vou colocar uma calça, bem aqui, assim Essa calça aqui, ó Olha, bizoia, filho Você tem que bisoiar pra mim que eu sou linda. Ai, gente, que linda eu. Ai, gente, eu tô tão diva. Que diva maravilhinda eu tô. Tá bom, tchau. Ai, eu tenho um cara maravilhoso da Hello Kitty. Mas então, pessoal, foi esse vídeo pra vocês gostado. Eu vou terminar com essa beleza de macacão. <risos> e essa cara maravilhosa Esse óculos olha super na moda viu vou terminar com essa beleza aqui na tela mãe. então pessoal vou a Espero que vocês gente me segue no Roblox esse é o meu gru grupo do Roblox gente o link desse site vai estar o desse o link desse site vai estar na descrição um beijo beijos de Juliana virtual distância falou e uma menina entrando na frente do divo maravilhoso de macacão da Hello Kitty e flojinha na cabeça e um óculos de maluco